E hoje nós temos um vídeo especial de dia das crianças, no qual eu ensino pra vocês o que fazer. Brigadeiro, lógico, que nada remete mais à infância do que um bom brigadeiro. Esse daqui de hoje é de paçoca, é de comer rezando. Então vem comigo que eu vou te ensinar a fazer essa delícia e feliz dia das crianças. de brigadeiro. Isso aí, hoje é o nosso especial de dia das crianças e a gente vai fazer um delicioso, maravilhoso, espetacular brigadeiro de paçoca. E se você já gostou dessa ideia, deixa seu like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente tá aqui toda semana, religiosamente, fazendo receita gostosa pra vocês. E agora vamos começar indo para os ingredientes. Uma lata de leite condensado, cinco paçoquitas ou 80 gramas, 50 gramas de chocolate branco e 80 ml de leite. A nossa receita de hoje não poderia ser mais simples e ela é, sim feita para você fazer com as crianças. Lógico, com todo cuidado, já que a gente vai mexer com fogo. No meu caso aqui não envolve fogo, fogão de indução ótimo para crianças, mas também requer muito cuidado porque vai ficar muito quente. Então, só fica esse aviso, chama as crianças para cozinhar, sim, que é muito bom cozinhar com elas. Mas toda atenção é necessária, então tem sempre que estar tá acompanhada de um adulto. Se você é criança e está vendo esse vídeo, chama a mamãe, chama o papai, chama a titia e vamos fazer essa receita. Ela é muito simples, a gente só vai colocar o leite condensado, o leite e o chocolate na panela, mexer até dar o pão de brigadeiro e quando chegar no ponto de brigadeiro, a gente vai esfarelar a nossa paçoca por cima, misturar bem e deixar esfriar para poder enrolar depois. Muito fácil, né? Aquele brigadeiro clássico que todo brasileiro ama. E o quê? Com paçoca fica melhor ainda. Vamos começar a nossa receita. Eu tenho aqui meu leite condensado. Raspa tudinho. Meu leite. Sentiram o sotaque agora no tudinho? É gente nordestina, não se, não se esconde. E aqui eu tenho um chocolate branco. O chocolate branco tá aqui, ele é obrigatório. Eu iria dizer que sim, porque ele vai fazer muita diferença no sabor. Mas se não tiver, faz. Dá pra fazer, não vai dar ruim. E o leite aqui, ele tá entrando pra cortar um pouquinho do excesso de doce do brigadeiro e também pra ajudar a deixar ele numa textura mais cremosinha. Então, é isso, gente. Brigadeiro, né? A gente mexe aqui junto... Ah, brincadeira, parei. A gente vai só mexer nessa panela aqui até dar o um pontinho e eu mostro pra vocês quando chegar lá. E não se esqueça aqui, isso daqui é um brigadeiro branco. Então ele tem que ser feito mexendo... O brigadeiro, né? Tem que mexer o tempo todo e fogo médio pra baixo, senão vai queimar e vai ficar com aqueles pontinhos escuros que a gente não quer aquele brigadeiro empelotado. E é isso, meus lindos. Esse é o resultado final do nosso brigadeiro. Eu vou transferir ele aqui para um pratinho... E vou deixar esfriar e quando ele estiver bem friozinho, a gente começa a enrolar. E agora que nosso brigadeiro esfriou, já temos tudo pronto aqui para montar nossos brigadeirinhos. Eu vou enrolar meus brigadeiros aqui em paçoca que eu só esfarelei na mão. Mas você pode enrolar onde você achar melhor. Se você quiser, você pode, por exemplo, triturar amendoim, enrolar no amendoim, passar no açúcar, onde você quiser. Se você já viu o meu vídeo do brigadeiro, no qual eu ensino a fazer brigadeiro e ganhar dinheiro vendendo brigadeiro, se você não viu, clica aqui. Você sabe que eu não passo manteiga na mão pra enrolar o brigadeiro porque não precisa. O que a gente tem aqui? A gente tem um potinho de água, água natural mesmo. A gente só umedece as mãos de leve e enrola o brigadeiro na mão umedecida. E assim a gente não precisa de manteiga e nosso brigadeiro não gruda. É mágico. Vamos lá. O tamanho do brigadeiro vai ser do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui brigadeiros de tamanho generoso. E, ó, não gruda. E eu devo dizer que o que? Enrolar brigadeiro e deixar ele redondo? Não é uma coisa com a qual eu tenho facilidade. Um dia a gente chega lá. E eu enrolei aqui alguns brigadeirinhos pra mostrar pra vocês uma apresentação que eu acho muito, muito fofa. Ficou tão bonita que eu tô até com medo de destruir, então a gente faz o que? Vai direto na fita. Ponte, Gente, quem ama brigadeiro de colher? Você precisa enrolar uma brigadeiro? Talvez pra uma festa, pra um aniversário. Esse brigadeirinho fica ótimo. Pra aquele seu aniversário, assim, de 10, 12, 15 anos. Mas, em casa, baldão, brigadeiro, pipoca. Eu sei, aquele filminho, Netflix, a gente tá junto. Vamos experimentar. Hum. Nossa. Eu quero ver todo mundo aqui depois me agradecendo por ter compartilhado essa receita aqui. Porque esse brigadeiro é cabuloso de bom. Hum. Eu vou dar tchau pra poder comer meu plástico brigadeiro vendo o filme. Tá bom? Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Não consegue. Ai. É isso, meus lindos. Essa foi a nossa receita de hoje. Um beijo e até a próxima.